Eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta com o look monocromático. Há alguns meses eu venho fazendo alguns concursos lá no grupo Conhece Covert, vou deixar o link aqui na descrição, onde as ganhadoras viram as tampas dos meus vídeos de looks monocromáticos, inclusive essa tampa foi feita por mim, foi feito por mim, mas as pessoas que estão nessa thumb, as dolls, não são minhas, são dolls das vencedoras, que eu não vou falar o nome aqui, porque o concurso ainda não aconteceu enquanto eu estou gravando esse vídeo, porque eu preciso sortear a cor primeiro, né? Foi um concurso muito rápido dessa vez, me desculpem, mas é assim que eu sou, é quando eu gravo que eu tenho que botar concurso no ar, né? E hoje nós estamos com muitas coisas novas, começando por acho que vocês não perceberam, né, assim, tipo, pela câmera, gente, pela câmera, a câmera é coisa nova, eu estou usando uma webcam, se ela ficar show, assim, por que que isso tava no meu colo? Se ela ficar bonita, se vocês acharem que ela tá, tipo assim, igual a outra ou melhor, eu vou manter ela e eu vou me despedir da outra câmera, porque a outra câmera, ela é velha, ela surgiu na minha casa do nada, e ela tava dando altos problemas na hora de passar o vídeo pro computador. E uma webcam, bom, o vídeo já tá aqui no computador, né, gente? Ai, que bom! Fico muito feliz. E outra coisa nova é a minha lace. Se vocês gostarem muito e quiserem uma review mais completa dela, eu posso fazer assim como eu já fiz do meu primeiro vídeo de lace, da minha primeira lace que eu comprei. Bom, agora vamos ao que interessa, que é hum, o sorteio, né, gente? O sorteio, todo mundo gosta de sorteio. Ai, não chacoalhei o... Eu sempre derrubo, né? Chacoalha, chacoalha. Será que vai sair turquesa? Mentira, acho que turquesa já foi, né? Preto já foi? Já. Nossa, nem sei mais que cor tem pra sair. Eu tô achando que eles adicionaram uma cor nova, mas eu não vou adicionar aqui, porque senão... não já viu, né, gente? Já viu. Ela não foca muito bem, mas a outra também não focava. Então, ó, tirei o um papelzinho aqui, joguei esse aqui lá pro Matheus e... Ah, ah, ah, ah, Meninas O que é isso? A cor do dia é Bom, vamos considerar que faz uns dois outros Que eu fiz esses mas não sei se mudou É metálico Acho que tem um problema de foco aqui Ah, olha só Não, é de foco mesmo metálico. Será que existe essa cor aí no covet? Bom, vamos ver aqui se existe. Acabei de abrir meu criador visual. Não estou, não botei dó, não botei nada. Cor metálico existe mesmo? Olha só. Vamos lá então no metálico. Eu nem, eu nem sei o que fazer, gente. Não, não sei, não sei mesmo. Porque vai ter muita opção aqui. Ó, já olhando no geral a gente tem vários vestidos bem metálicos e de várias cores. Então, hoje, o look não tem uma cor específica. O que é muito empolgante, muito divertido, porque a gente sempre fez bem fechadinho na cor. E hoje, a gente tem uma infinidade de possibilidades pra fazer. Que desafio! Acho que esse desafio é maior. Porque quando é uma cor só, a gente se limita bastante, né? Tem mínimas opções, tipo, ah, eu quero rosa, mas tem que ser esse rosa, não esse. Daí, a gente se limita muito. A fazer exatamente daquela cor, né? E agora, com tudo isso de opção, de coisa... Ai, olha só que lindo esses vestidos. Provavelmente a gente vai acabar usando um vestido, mas a gente tem que pensar num... Hum... Ai, eu já quero essa jaqueta. Tem que pensar em um conceito, né? Eu sempre gosto do conceito saindo da balada rica. Porque quando eu ia pra balada, não ia com essas trabalhada, não. Mas saindo da balada chique, acho que esse é o, o conceito. Vamos ver que saias que a gente tem aqui. Metálico. Isso não deveria ser uma cor. Nossa, mas ela tem pouca coisa no geral. Mas eu não tô achando que isso aqui é muito metálico não, então eu vou ignorar. Esse é metálico. Isso aqui é pra mim paetê. Isso aqui pra mim não é nenhuma dessas coisas. Essa aqui é blusinhas. Então vamos ir montando o lookzinho assim, mais ou menos. Tem algumas coisas que parece pra mim que é só brilho. Não que é, tipo, metálico, sabe? Vamos ver se tem algum macacão metálico? Vocês sabem que eu sempre gosto de procurar por coisas diferentes. Uh! Temos vários aqui. Vamos tirar o casaquinho em um momento. Ah, ainda bem que a gente não estava fazendo outro, senão eu ia ficar tão brava. Como a tá assim hoje o dia inteiro pra mim? Nossa, é muito difícil. Ai, nossa, esse aqui é louco. Ai, que lindo. Eu gosto de sair da rotina do covet quando eu faço o look monocromático. Porque eu acho que o covet. Ele não, não faz a gente usar macacão. Não faz. Não sei, ultimamente parece que não tem tanto desafio assim, né? De fazer as, os looks. Eu amei esse macacão. Eu vou es escolher usar ele. Porque eu tô achando ele bem metálico. Vamos ver ele na vida real? Será que tem. Ah! Ah! Não Droga, não tem na vida real Pra ver como ele realmente é Vai ter também, é um glitter, né A gente não vai ter a chance De fazer Look glitter Não sei, ai agora eu tô muito confusa Se bem que esse aqui eu considero metálico também Esse não, tipo não importa, né Que o Covid ficou como metálico Pra mim importa o que eu acho Que é o que eu acho que não é, né <risos> Esse é super... Nossa, esse também É super metálico, vai ter que ser esse Eu acho, porque ele tá falando aqui Metallic dress and train Mais um metálico... Ai, gente Esse aqui, vai ser esse Me veio um, uma coisa assim de, de sereia, sabe Esse, ai, o Covid Não me bugue agora, por favor Tá, aqui eu vejo vários saltos Com detalhes metálicos Mas eu quero Um salto que seja inteiro metálico Como esse que eu escolhi agora Vou escolher esse, porque ele é azul e eu quero que seja tipo uma calda. Eu quero ver se tem alguma meia calça, algo assim. Queria muito que a loja fosse aqui também. Acho que eu falei que na próxima vez a gente ia fazer isso na loja, não falei? É verdade, gente. Calma, cancela tudo. Cancela tudo. A gente vai vir aqui, no daily mesmo. Pra fazer esse look, porque eu lembro de ter falado que eu ia ver as coisas na loja. Uh, tá, vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem de metálico na loja pra comprar. Pra ver se a gente compra alguma coisa pra fazer esse look ou não. Tem umas coisas bem lindas. Nossa senhora, está muito lindo. Mas eu quero fazer uma coisa diferente. Então, assim, me dê mais opções diferentes, sabe? Nossa, eu nunca tinha visto isso antes. Uh, vamos ver se tem assim, algum sapato azul metálico, assim. Azul metálico? Se eu colocar azul e metálico, será que me aparecem parece coisas azul metálicas? Não. Porque não é assim que esses filtros funcionam. Algum outro é diferente daquele que eu escolhi, porque eu não curti muito aquele, sabe? Ai, tem esse que é bonito também. Comprei. Aqui, achei de volta ele. Ok, vamos procurar por meia calça metálica. Esse sapato não ficou tão bom, né? Mas agora eu já comprei ele, vamos usar. Tá, não curti. Não curti, gente. Não curti. Metálico. Marca. Covid Collection. Não gostei. Nossa, tá muito difícil esse. Sério, eu acho que esse é o look monocromático mais difícil que eu já fiz. Minha nossa. Não consigo escolher nada. Tô há 17 minutos fazendo. Nem na loja tem as coisas. É um bando de coisas esquisitas. Não dá pra fazer o estilo sereia que eu quis. Tá muito difícil. Socorro não tenho mais nada pra colocar no seu joia. Bom, vamos ver se tem acessório de cabelo metálico, que seja mais legal assim. Acho que mais esse aqui de cavaleira, cavaleira, não sei. Tá, vamos voltar naquele macacão. Por mais que eu ache esse vestido lindo, eu acho que a gente tem que valorizar mais outras coisas. Eu sei que ele tava escrito metálico e tudo mais, mas eu acho que esse aqui também entra e ele é muito lindo. Muito. E combinou com os sapatos que eu comprei, né? Agora a gente vai escolher um cabelo metálico? Ih, ferrou. Não tinha pensado nisso ainda. Hum, cinza? Vai ter que ser cinza, galera. Ou efeitos especiais mas vai ver colorido. Não é bem isso. Bom, vai ter que ser assim pra gente pesquisar. E o primeiro que parecer parece um pouco mais metálico eu vou escolher. Ó, oh. esse. esse. Esse parece metálico. Ai, eu gostei desse look, assim. Gostei. Vamos pegar aqueles que tem o um batom bem metálico, assim. Que, no caso, eu não sei qual é. <risos> Achei. Esse. Não, esse aqui tá mais metálico, mas eu não quero misturar dourado com prata. Esse aqui é o um metálico. É, um batom bem metálico. Acho que a gente não tem opção. Esse é o batom mais seluzente, assim, que eu vi. Ai, esse aqui dá. Esse aqui dá uma impressão de metálico, sim. Vamos ver aqui o que a gente tem de próprio pra colocar. Não vai combinar muito, até porque nem fundo combina muito, né, gente? Mas eu não vou lá, voltar tá lá só pra recriar isso aqui, não vou. É, gente, infelizmente, eu acho que esse foi o look. Não, a gente não viu bolsa ainda, então não foi o look ainda. Hum, a gente tem essa bolsa... Que ela tava no cinza também, eu acho. Nossa senhora, só coisa tenebrosa, tá difícil mesmo. Vai ter que ser essa aqui. Ou essa. Essa aqui tá melhor. Bom, gente, esse foi o nosso look agora, sim. Eu sei que não tá a coisa mais bonita de todas. Esse foi o look monocromático mais longo da minha carreira. Sério, foi o que eu mais demorei pra gravar. Muito tempo pra gravar esse vídeo. Porque eu não consegui escolher nada e no final eu escolhi quatro, tipo quatro itens, Quatro. pra 25 minutos de gravação, sério não sei nem o que falar, eu sei sim o que falar na verdade, se você gostou deixa o seu like não esquece de se inscrever no canal deixa seu comentário, me fala o que você achou desse look misto look que a gente fez hoje, né poxa, desculpa, eu tenho certeza que os looks da TAM ficaram muito melhores que o meu que então eu não consegui ser tão criativa eu não sei <risos> ai gente, é isso tchau